hum E aí pessoal, vamos de volta aqui para mais uma gameplay de Half-Life Com esse carinha aqui, hum, o que você tá fazendo? Não grite, tá? Não grite, para não atrapalhar Fique quietinho, não cague, não faça nada Não saia voando, não coma meu fone, porque nós é pobre, só tem esse Enfim, vamos lá, vou trocar aqui pro ver do jogo Bora lá Vamos lembrar o que a gente fez Ó, oh, a Eu preen... oh, Vou ter que tirar você daqui, velho Vou ter que tirar você daqui mesmo? Não Pelo amor de Deus A gente matou o tubarão A gente pegou a besta oh, A besta aqui, ó oh. Então a gente tá todo armadaço aqui, ó oh. Pé de cabra, pistol, oitão M16, 12, besta, cara, não grite cara, puta que pariu, então a gente tá quase toda armada, só faltam duas armas pra gente conseguir todo o arsenal do jogo, e o último episódio acabou com o guardinha sendo morto, pelo, pelo soldado de Elite né, antes dele me falar o que ele tinha pra dizer, aí é foda, Logo eu estou tão curioso para saber o, o que acontece na história do jogo Bora subir aqui e matar os soldados de elite Lembrando que eu acho que os soldados de elite são mulheres Mulheres Se eu não me engano elas são mulheres Não são homens Olha só como é que é o corpinho delas, ó, ó Tem peitos Olha os olhos Olhos bonitos, sobrancelhas bonitas Mulheres Bom Vamos ver o que tem pra Frágil Espero que não exploda Munição pra besta, né Aqui é a granada do M16 Aqui é a munição do M16, eu acho Fique quietinho aí, tá? Não faça isso, cara. Cara, será que vai encher 100% 90 dá tá bom, né? Tão bonito. Tem mais coisa ali pra gente quebrar também. Eu não sei se essa área tá limpa Botas? Que loucura. Sabe que tá batendo a neura de se tá gravando ou não tá? Acho que tá gravando sim. Tá com a captura de.. Tá com a captura de tela. Tá com a captura de tela. Mais nível de energia está em 100% Beleza, agora nós estamos mega super alto. não faz isso Ac acabei de encher a armadura cara eu acabei de encher a armadura quanto é que você fez isso comigo meu deus foda né cara estamos com as granadas cheias já. Mais munição para besta. Eu acabei errando o tiro pra be... da, da besta, cara. O tiro da besta não é para pegar soldados. Elas são muito ágeis Não grita. Você tá aqui só para ficar de boas aí. e que susto, cara. Você tem que praticar mais... Ah, esse negócio aí de meditação, né? Mais de funes. Está presente, esteja presente cara, aqui não é momento de você gritar Se a pau estiver comendo aí, você pode gritar, tá ligado? Mas aqui nós estamos de boa, tem que te sentir a hora de você gritar a hora de você não gritar tá Surface Asset Já entendi Passava por, por esse. a ah, mesma coisa. Pega ele! Pega ele o caralho! Não! Que porra? O que tá acontecendo, gente? <risos> Boa! Ah, beleza, pegamos ele. Me pegaram, cara. Puta que pariu, fui pego. Pra onde a gente tá levando esse tal de Freeman? Lá em cima, pra ser interrogado. Ah, mas pra quê? Caralho. A gente pegou ele. Vamos matar ele agora. Uh, e se eles acharem o corpo. Corpo? Que corpo? Nossa, vai me matar. Espero que não coloque uma sonda, cara. Espero que não coloque uma sonda, tá? Pra... What the fuck? Tô sem arma. Ah meu caralho! Acho que eu tô sem... Se... Pera aqui, pera aqui <tos> Caralho, os malucos me colocaram num, num negócio que espreme lixo, cara Olha só Os maluco é bruto Voltamos a estaca zero Juntamos um monte de arma Só pra terminar Com o pé de cabrinha de novo Meu Deus Oh, agora chega no DR. Chega no Zomboid, é tão ruim de você achar pé de cabra. E aqui nós estamos tá achando pé de cabra toda vez que precisa. Olha, eu lembro desse mapa. É, uma... é um. mapa famoso aí nas home Houses, esse mapa. Não, meu Deus. Tu não cagou nas minhas costas, né? Tu cagou. Pô, galera. Eu não quero mexer com isso. Vai. Pule. Ah, lazarento. Vai. Pule aí sozinho. Se foda você. Me senti um morto. Só tem essa escada aqui pra eu ir. Tem essa aqui também, né? Pra ver que porra é essa. Eu subi aqui sequência que de merda não porque... Merda né Bora, tem nadão O que que fizeram comigo cara Me botaram na porra de um... de um Compactador de lixo Acharam que isso ia me parar Por que que não mataram logo E aí, manobre? Cadê você? Cadê o cara? Cadê o... Cadê o homem, mano? Ô, louco, por que, é que eu tirei o olho dele, cara? Cadê o homem? Tem como a gente ir por ali? Aqui tem um chupador Não, mano, não faz isso no, no fone Não dê picada no fone Eu acho que ele foi comido, né? Cara, dá pra pegar essa arma e... Espera, rapaz Vamos tentar passar por aqui primeiro Vai que dá, né? Olha só. Ai, merda. Não. Pera, cara. Eu vou ter que tirar, ter que tirar você daqui. Vem, sai. Sobe. Agora não quer subir, vai se rebelar. Meu Deus, suba. Que cara rebelde, mano. Sobe. Suba. Bora! Não, tá impossível ficar com você aqui. Vá pra lá. E se ficar gritando, eu vou lhe botar pra fora do quarto. Não cague aí, tá? Pelo amor de Deus. Se eu botar você com o um pulo virado pro chão, tá? Fique aí. Olha só. Ai, desgraceira brava. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Pra que é não, pequena Eu gosto eu me de me não, não, não, eu gosto de me foder, não, Aqui, eu acho que eu tinha que ter pego a arma lá atrás tá? Eu acho não eu Tenho certeza que eu tinha que ter pego a arma lá atrás O que, que tinha aqui? detectadas. Eu merecia Cara, vamos... vamos ser guerreiro. Vamos passar aqui sem.. Sem pegar aquela merda. Vamos tentar passar sem pegar o nada. Se der, deu, se não der não deu. Agora eu não estou lembrando. Pro... Pistola, cara. ligar que a esqueci de ligar a base refrigerada do notebook coitado área de observação Essa cama fonte Olha só Bora aos poucos Juntar a peça do quebra-cabeça O que está que acontecendo aqui Eu acho que é por aqui, né? Tem que passar. Vamos tentar. Ah, olha só. Não, não, não, não, não, não. Aqui, então, é a pistola, cara. Temos aqui um carregador e meio. Vamos ver o que vai rolar aqui. Não dá para passar por aqui, né? Será que vai ter que ser essa área de observação? Acho que é. É por aqui que vamos ter que passar. Eu sei que pode ser que tenha áreas melhores pra passar. Não dá pra passar. Cara, que mistérios! Ah, ali ó! Olha só! Tem uma saída por ali. E tem uma escada ali embaixo. Cara, esses chupadores tão muito finos. Nossa, é, a sensibilidade é muito, é muito foda, cara Cuidado também para não ser esmagado né não vai tem que correr para poder pular Ih, negócio embaçado tipo e negócio tem embaçado cara Tá quieto aí, né? Tem que ficar de olho nele. Quando ele tá, tá quieto, ele tá fazendo merda. E aí, meus reis? Ó, oh, ó. Oh. Pé de cabra na mão, né? Gente, será como é que esse jogo vai terminar? Olha só. Que isso? Nossa, tá sendo desovado carne aqui, cara. Olha só. Ó. Oh. Ah, não sei de onde é que tá saindo essa carne. Será que eu vou ter que ir pra esses turbos? Vai, ah, é de lá pros turbos, ó. Oh. Mas que loucura. De onde é que tá vindo tanta carne? Munição de 12, que não vai me adiantar nada quando eu não tenho 12 Ah, bora sair pegando tudo aqui que der, né? Que é isso? Não, eu quero voltar aqui e ver uma parada. Eu quero, eu quero enxergar o que tempo dentro. Acho que não tem muita coisa. Não. É só um spawnador de carne, mano. Deixa eu ver isso aqui, mano. Espaço confinado, Azardos área Pessoas não autorizadas mantenham distância. O que é azardos? Acesso de manutenção. Aqui tem um. Um crepico Cuidado, gente. Que, que, que porra é essa, cara? Tem uns negócios ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Bora lá. Toma cuidado também, né? Tô sendo puxado. Tô sendo chupado, cara. Tô sendo chupado, cara. Pra onde que eu tô sendo chupado? Tem que tomar cuidado com tudo. Opa. Já vi que eu vou ter... Puta que pariu. Um me taca fogo, o outro me picota. HP. Tem pra cá. Tem alguma coisa errada. Não é, não é possível que seja só isso. Não é só isso, cara. então? oitão. Pô, porque a gente não pegou uma arma que a gente tem bala, hein? Não, nego, é o cara do meio agora. Ah não, vai tomar no cu. Então vai, vai você pra. Tudo pra cima não, não dá nada. Nego, bora nego, bora negro, bora negro, na moralzinha, na moralzinha, moralzinha. Isso porra que tá rolando aqui. Tia. Tá rolando aqui, velho? Qual que é desse jogo? Onde a gente vai chegar? Essas porra rolando aí, cara. Ó, tem essa escada aqui, é pra quê? Pra porra nenhuma. Caralho, se liga só. Ai meu amigo, vamos ser comida aqui agora. Opa. Galera Que jogo maluco ver hum, o sujeito que temos por aqui não, Alguma coisa, não tem? Não é possível não. Ah, eu acho que essa aqui A gente passou por esse local também, né? Só que a gente veio pela outra esteira É o que eu acho é. Não, não sei. Tô perdido. Vamos continuar indo nessa esteira aqui pra ver o que acontece. Ah, chegamos no, no final dela. Bora, pô. Vamos lá, o jogo é que a gente vem pra cá, não quer? Na verdade, eu acho que esse jogo quer que eu morra, cara. O jogo faz de tudo pra me matar toda hora. Uou! Será que dá pra entrar aqui de boa? Passei. Olha só. Carnes. <risos> que doideira, Será pra onde que a gente tem que ir? Eu não sei onde é que a gente vai chegar. Será que já passamos por aqui, gente? Dá pra descer, ó. Caralho, já passamos por aqui. Sim, ficou já passamos por aqui. Eu sinto que já passamos por ser. Tô quase certo. Ah não, aí é. Porra é... oh, mano. Aí é Uma sacanagem. Automática ativada. pra quê, gente? Uma canabizinha já resolveu. Já resolveu. Espera tu não Kinto, aguente aí Fica de boa né? Fica de boa rapaz Fica de boa né, senão eu vou pegar nas suas costas Eu não gosto Ah, vem pra cá anda. anda Sobe aqui Tá chato Vai ficar aqui do lado na cadeira Nem nem ouse cair aí, tá? Tomar um gole de café também Casfui, brother Beba casfui Ah não, cara Até do meu lado você tá fazendo barulho Pare, pelo amor de Deus Porra, gente Pra onde eu tenho que ir, cara? Agora eu... Caralho Para com isso Agora eu dou razão pro David Jones, tá? Eu só vou jogar o jogo agora que tem setinha me mostrando pra onde eu tenho que ir. Vou jogar Need for Speed Underground 2. Não, cara, não dá, velho. vá pro chão. No chão você vai gritar. Tá? vá pro chão. Escadas. Escadas. Olha só, metade do pente agora. Até no chão. Tu já tá aí, cara. Ah, não. vou ter que tirar ele. Não vou aguentar uma hora aqui com, com esse carinha aqui gritando. Vem aqui, anda. Vem pra cá. Não. Bravo, não, cara. Vá pro lado. Fique no vaso da planta aí. Duvido você gritar no vaso da planta. E, e não vai ficar roendo todas as folhas. É né? como uma folha inteira. Não vai ficar roendo todas né Pera aí, gente. Não tá dando, não, cara. Não tá dando. E <risos> eu tentei trazer você pra cá. Pra você ficar de boa. Mas parece que você não quer, né, cara? Você não quer ficar de boa. Um cara desse de 16... 15, 16 anos de idade. Ainda tá atentado desse jeito, bicho. Porra, isso é foda, cara. Não pode ficar gritando assim. Ele não gosta que pega nas costas. Ah, caralho. Deixa eu pausar aqui e depois a gente já volta. Beleza, estamos de volta. Parece que eu estou de volta também as a, a porcarias das da, da pachas, cara. Não é possível. Olha isso. O resto. Não não, cara. Onde é que é a saída desse aqui? Vamos ter que voltar para as esteiras mesmo. Muda sair ele aquele suprimento médico. Será que eu tenho que ir para algum lugar desse ali? Eu acho que eu vim nessa na última vez, não foi? Eu acho eu acho que eu tenho certeza que eu vim nessa na última vez. Cara, acho que a gente tá num loop aqui, cara. Olha só. Tá no loop. Dá não, gente. Dá não, cara. Dá não, dá não, dá não, dá não. Dá não. Ai, jogo. Que joguinho que pode com nós mas nem no bom sentido essa vez. Oh, eu acho que era aqui, Lazarento. Não era, socorro, gente, me ajuda. Me ajuda. Eu quero sair daqui, cara. Eu quero sair daqui. Não, não, não tem jeito, cara. Eu só vou ter que fazer isso do melhor jeito possível. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, já entendi. Será que era nisso ou era no? Faz isso comigo, velho. Faz isso não, velho. Faz isso não. Saca lá, vai, sai. Caralho, onde que eu tenho que ir, mano? ver, né? 9 de HP. Tem, a gente tem que evitar o receber dano aqui de qualquer jeito. Éticas questionáveis. Minhas ou do inimigo. Life, cara. Olha, casinha de cachorro Será que eles estavam Será que eram cachorros mesmo? Eu pensei, vou atirar, atirei e deu certo Ele tá com a arma. Ele tá com a Não, nego. Não faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Cara, arranca o braço dele, cara. Eu preciso dessa arma. Ó, oh, o bicho tá de armadura ainda, bicho. Olha lá, cabeça de predador. Ó, oh, tô trocando um alarminho. Como que aquele bicho fica naquele vidro e ele só quebrou agora? Por que, que ele não tentou se libertar antes? Pelo amor de Deus, não solta esses demoninhos aí, cara. Vou apertar esse botão. Ah, que delícia. 80 de HP. Isso é tão lindo. Pena que eu tô com... seis balas na pista. sem jeito Ei, piso. não tá legal lá em cima. Tá tudo trancado. A única saída seria encontrar alguém com acesso à retina que possa abrir a porta da frente. Eu tenho certeza de que tem alguns cientistas escondidos em alguns lugares do laboratório. E talvez com nós dois procurando juntos, possamos achar eles e fazer com que nos deixem sair. Falou, meu Vamos dar o um fora daqui. Chega aqui. Tem. Eu, se... eu vou ficar aqui, proteger essa área. um soldado? God? God? Sim, vamos em frente Tu é God demais, cara Caralho Meu, que merda é aquela, velho? Que merda é essa? Peraí, nego, tenho que recuperar pelo menos esse 1 um de HP aqui. <risos> Relaxa aí. Melhor do que a gente pegar uma bolsa lá na frente cheia e não usar quase nada. Aí, ah, 12, finalmente. Vamos dar fora daqui. Ó, oh, a gente precisa abrir com esses scanner de retina, né? Acesso negado. Acesso negado. Tem soldados ali na esquerda. negado também vai a mesma arma de choque né vai. chega aqui não. não vem pra cá vem pra cá vai morrer, cara. Vem aqui, anda. É, eu acho que Ó, oh, crossbow. What the fuck is this? Se eu ligar isso aqui o guardinha morre Eu não quero que ninguém... É, podemos ter uma chance melhor Se não juntarmos Nada. Bora ver o que tem aqui embaixo Pera aí, vamos ver se essa porta abre Espera isso aqui, não tá? Foi onde eu passei aquela hora, tô ligado E aí, gente? O que, é que vocês estão achando desse jogo louco? Espera Puta que pariu, quem tá aqui? 4 granada, Nuno. Caralho, que destruição sinistra! Esse alienígena dessa arma lazarinha. Ah, que delícia! Bora ver o que tem mais por aqui quarenta por cento cada 55%. cento pena que o guarda morreu né velho porra eu não queria que ele tivesse morrido cara infecção perdida tudo isso aqui é explosivo Yeah. Ah mano, como que eu não recomo Como que eu não recarreguei, cara? Eu sempre recarrego minhas armas Doente, né Ah isso sou doente demais Não pode, velho, não pode, não pode. Aí eu tô todo na merda agora. Eles vão quebrar esse vídeo, não vão? Vão sim. O Draft é foda, né, cara? Estamos hum. é abrindo todas as portas agora Cuidado para não deixar na, nenhum local sem olhar. Né? O inimigo do meu inimigo também é meu inimigo, né? Vou deixar o pau comer lá, a gente pega quem ganha. Tá vindo pra mim? A mira deles amei, né? é meio algum tipo de, de... Ah, isso é um protótipo. A gente não está usando isso. Não deixe de carregar. Que quer Bom. A gente viu que tinha um guardinho tentando usar a arma E o cientista advertiu ele por não usar Ele acabou usando e explodiu tudo Agora eu vou entrar aqui e esperar um pouco é Eita porra, eu acabei vindo antes da hora Bora esperar mais um pouquinho pra seguir Eu não vou ligar isso aqui agora Bora esperar se matar mesmo eu, eu lembro dessa arma você segura o botão e ela ela dá uma, uma carga e se você apertar normal ela também é tipo uma metralhadora o que, que tá rolando aqui gente eu ainda não vou apertar o botão desses lasers tá vamos tentar descobrir o que, que tá rolando mais botão Pegamos o Freeman? Pegamos o Freeman. Toma aí, pegamos o Freeman. Pegamos o Freeman é meu ouro. Hora de começar a ligar os botões, né? Hum? Munição da arma lá. Na real, eu tenho que vasculhar tudo, né, cara? Não posso ser assim, não. Parece que não desliga com o tempo. Será que isso é um acelerador de partículas? Tá ligando uns lasers aqui, né, cara? Deve ser uma coelhada de partículas. Aqui foi a escada de onde eu saí. E onde é que tá convergindo essa porra? Escrua o escudo do laser Tô tentando, cara Tô tentando Eu estou tentando Você não pode dizer que eu não estou tentando Não, nego, não, nego, aí não Como que eu vou fazer pra trazer essa caixa? Ela não vem, ó Caralho, você acredita que dava pra eu fazer desse lado? eu achando que eu tinha que levar pro lado de lá, eu sou muito burro, cara Eu sou muito burro. Quando você acha que o puzzle vai ser mais difícil do que parece, e aí você nem olha, cara. Você acaba se fudendo. puzzle, na verdade, é mais fácil do que, do que parece. Olha aí, ó. isso, só. side Má ainda! Né? É, estamos aos poucos recuperando nossas armas. Um cientista. um cientista, graças a Deus, tire a gente daqui antes que aqueles drones militares descubram onde estamos escondidos. Todos nós temos acesso ao scanner de retina. Nos acompanhe até o saguão e podemos sair do laboratório. Você terá que desligar a unidade cirúrgica primeiro. O levou e, infelizmente, ele não voltou mais. F, F, F. Estou grato em ajudar um amigo cientista. Eu vou esperar. Como que eu vou passar com vocês aqui? Eles não são guerreiros. Eu acho que nem eu vou conseguir passar aqui. Ah. Aqui parece que tá limpo, não tá? Bora lá, eu vou chamar isso. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Vamos um de cada vez. Onde que é o scanner de retina mesmo? Agora eu tô perdido. Cientista, gente, cadê o cientista? Não veio comigo? Vem, nego. Com o meu cérebro, com os seus braços, fazendo uma ótima Com o seu cérebro, hum, parece que eu sou muito mais inteligente que você. Anda, abre essa porra, não? Nego, aqui ó. Ah. Faça seu trabalho aí, meu brother. Bem, é, eu vou deixar você sair. Mas eu estou avisando, é um inferno lá fora. Está totalmente sob controle. Mesmo. Você terá que lutar muito para avançar. E não espero que você encontre muito dos nossos colegas ao longo do caminho. Mas, se você sobreviver e de alguma forma conseguir atravessar a base, você acabará no Complexo lambda onde o resto da equipe científica se refugiou. Eu não vou para lá, mas direi a eles que você vai. Falou, meu filho. Onde você tá indo? correu pro lado. Ferrou aqui, hein? Já vamos sair debaixo de fogo. Estranha paz. Olha o tanto de cientista morto aqui, ó Na parede, provavelmente ficou no fusilado. What Bora lá, é de guerra que a gente gosta 3 cargas de armadura? 45 GG, filho. Carga Tensão 70 na superfície. Caralho, que jogo tenso. Já deu uma hora que nós estamos jogando, hein? Então é o seguinte, cara. Um, um helicóptero. Ai, tá detonando isso. Lá ele! Lá ele! Vocês viram, né, cara? Aqui é só porrada de bomba. Helicóptero lá quase que fudeu nós. Não tem mais nada aqui pra trás pra gente pegar. A única coisa que vai ter aqui pra gente é esse suprimento de vida. E acabou. Usamos aqui a nossa arma aqui, ó. Já testamos ela. Derrubamos um helicóptero com dois disparos carregados. Pé de cabra. Pistolinha normal. Seis balas no então É, estamos bem no M16. 12 descarregadíssima. Besta 10, 10 dardos. Estamos com duas granadas de rádio e três de colocar na parede. É. é assim que a gente vai continuar no próximo episódio. A gente andou na, por dentro das instalações, a gente quebrou a cabeça pra caramba nas, nas esteiras. Resgatamos os cientistas. Aí teve aquela loucura lá pra passar no, no scanner de retina, cara. Puta que pariu. Agora eu acho que aqui chegou na parte total ação do jogo. Fora aquele alienígena, né? Que tem a tá com a arma lá. Aquela arma que eu, que eu vinha querendo desde o começo. A arma que ela dispara uns negócios alienígenas que parecem uns mísseis, tá ligado? É muito louco aquela arma. Ah, eu quero ver também quando que eu vou pegar. Aquele besourinho que é uma granada que tu joga e ele sai devorando tudo. É bem sinistro ele. É, então, isso e tudo mais a gente vai ver no próximo episódio de Rough Life. Que jogo, cara. Que jogo. Que jogo top. Aí é o seguinte. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o um like e comentar alguma coisa da hora aí. Valeu, fui e até a próxima.